E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui GTA V e hoje galera a gente vai tentar fazer algo simplesmente incrível. Eu vou tentar, se eu conseguir vai ser incrível, como eu disse. Primeiramente encontrar o maior tubarão, o maior peixe, o tubarão é peixe né, que já existiu na face da terra, um gigantesco de 15 metros... E não só encontrá-lo, mas como pescá-lo. Eu já pesquei aquele normalzinho que tem no jogo. Tem vídeo no canal eu pescando ele. Meu jogo tá lagado, velho. Tá lagado. Que raiva. Bom, galera. Chegamos aqui, ó. Nosso barco tá ali. Por eu pegar esses barquinhos pequenos, hein, mano? O bicho é grande. Vocês devem ter visto já vídeo aqui no canal. É... Eu mostrando ele. Mas pescar ele, velho. Eu nunca... Nunca tentei Sinceramente Eu nunca tentei Vamos ver se tá funcionando aqui a pescaria Pera aí Vamos ver se tá funcionando Pera aí, pera aí Tá, tá, tá funcionando Só pra gente ter uma noção aqui se a vara de pescar tá funcionando Vai pegar alguma coisa Se a pessoa se viu um tubarão Isso aqui é difícil encontrar ele Não tem nada aqui, ó. não tá vendo nada Opa Aí, ah, já vi um, um lambarei aí. É o quê? Um pintado? Deixa isso aí. Pacu, é um pacu. É um pacu. Mano, eu não sei porque eu vou querer pescar um, um bicho tão grande desse. Ah lá, o peixe tá lá dentro. <risos> com um barquinho, mano. Com um, um botezinho desse aqui, mano. Que loucura, cara. Não, não vai caber, mano. Se ele vir. O certo era pegar o outro barco, mano. Aquele grandão, tá ligado? O certo era pegar ele. eu ver se eu tô numa área boa aqui. Aguardar ele aparecer. Quando ele aparecer, nós voltamos. Eita! Aí, ali, ali, ali, ali! Meu Deus! Eu ia indo embora. Cara! Olha o tamanho, cara! Olha o tamanho da batana dele! Ele era bugado, velho, não tá bugando mais. Vamos tentar pescar, galera. Caraca! Olha isso, mano. Olha isso. O que, que veio? Só pra vocês verem, mano, o tamanho do bichinho. Olha isso aí. Olha o tamanho da criança. A cara dele. Cara! Olha, é muito grande, mano. Esse tubarão, velho. É muito grande. Ai, come aí, isca. Diabo. Ih, eu tô pegando outra coisa. Será? Eu não sei se esse tubarão vai embora, mano. Olha a barbatana dele ali, cara. Tá vendo ela passar na... na... Na água, que louco, mano. Ei, que isso, cara? Eu pesquei um gato. Ei. Pesquei um gato. Fica aí, gatinho. Cadê ele? Vai ser comido. O gatinho tá dentro do... Ai, meu Deus, esse modo... Ó. a piada. Vamos. Será que dava pra pescar essa tranqueira, mano? Ih, caramba. Que diabo é isso, velho? Mano... Caraca, moleque. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai, vai, vai, pega. Mano, não pega, velho. Tipo, o mod de, de, de pescaria, ele pega um monte de coisa, mas o, o tubarão não, mano. Como é que esse tubarão ia... Aí, ó, pega um monte de tranqueira. O tubarão que é bom, não. A babatana dele, velho. Que louco, mano. Eu jogava arc, mano. A gente pegava um tubarão desse, colocava uma cela pra brincar. Podiam fazer o pressossauro. Tô tentando pegar aqui, galera. Pega tudo menos o tubarão. Tá me rudeando aí, ó. O bicho tá doido pra me jantar. Se eu pular na água, ele vai me matar, mano. Com certeza. É, esses peixes aí valem alguma coisa, viu? Tá aparecendo 100, reais, 100 dólares ali, ó. Caixa de pizza Mano, eu tô querendo, Eu acho que vou pegar uma faca aqui Vou meter no, no bucho desse bicho Se eu não me engano Se tentar matar ele, ele é tão grande Que o jogo cracha mano O jogo fecha Eu tô pensando em matar ele, velho Se eu não me engano vou, Se eu não conseguir pescar, vou tentar matar ele Tentar matar ele Vem, peixinho, vem, peixinho. Que dá pra alimentar uma, um país inteiro. Caramba, viu um escudo, velho. É muito troll esse, esse mod de pescaria aqui. Vai, vai, pega! Mano, eu não entendo, porque eu já, eu já consegui pegar o tubarão normal do jogo, tá ligado? Aquele normal, primeirinho que tem aí já pesquei ele, já pesquei o jacaré Consegui pescar Mas esse bicho aqui, maluco Não sei se o jogo entende que ele é muito grande Será <risos> é que eu consigo matar ele na faca? Seguinte, eu vou colocar a vida infinita Vou tentar matar ele no... No... Na faca, hein, galera Pra eu não morrer pro tubarão já tô com vida infinita. Vamos lá. Cadê ele? Olha isso. Caraca, moleque. Cadê? Eu vou botar aqui. Aí, eu vou tentar matar o bicho na faca. Aqui. Lord. Vem cá, vem cá. Ih, sumiu. Ele é tão grande que ele buga. Vem, vem, vem. Vem, Satanás. Vem tretar, vem tretar. Ih, rapaz. Ele é um Avenger. Some, tem poderes. Sumiu. Ele some assim porque ele é muito grande, galera. Vem. Vem. Dá pra matar, velho. Isso, viu? O negócio é ir lá pro barco e, e, e tentar pegar uma arma, mano. Galera, eu não sei. Eu acho que quando ele morre, se eu não me engano, o jogo fecha, mano. Eu não sei se isso acontece ainda. Vamos lá, vamos. Subir aqui no barco vou tentar matar ele pra matar ele no fuzil. Morreu! Morreu! Morreu! O oh, Conseguimos! Caraca! Matamos o tubarão! Vou pegar ele, velho! O que dá? Olha aí! Matamos o tubarão, galera! Cabeça dele, bugada. Cadê meu barco? Vou colocar aqui, mano. Vai, vai dar ruim, vai... Ah, o jogo vai fechar. E sumiu, deve ter sumido. Mano, não deu pra... Não deu pra pescar, velho. Não deu, mano. Acho que até dá, galera, mas demora um pouco. Nossa, esse pôr do sol de Bardago aqui. Imagem, né? Agora ele some, né, mano? Caraca, velho. Mas deu pra matar. Pescar não teve como. <risos> Bom, seguinte. A gente vai ficando por aqui. Tubarão gigantesco, maluco. Sinistro. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!